cuidar dos benefícios que o povo está precisando que a gente faça mas eu vou lhe contar uma história você precisava ler o que foi o resultado da privatização da eletrobras a eletrobras o governo tem 40% das ações e o governo só pode participar na, na direção com, como se tivesse 10% se amanhã o governo tiver interesse de comprar as ações as ações para o governo vale três vezes mais do que o valor normal para outro candidato. Ou seja, foi feito uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, quase que uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras. Nós, inclusive, possivelmente, o advogado geral da União vai entrar na Justiça para que a gente possa rever esse contrato leonino contra o governo. Porque é contra o governo. Tanto na participação... Acionária, nós queremos ter mais gente na direção e mais gente no conselho, quanto esse negócio de que você não pode comprar porque você vai pagar três vezes mais caro. Isso é uma coisa irracional, uh, maquiavélica, que nós não podemos aceitar. Agora, se a gente conseguir fazer a economia crescer e as coisas forem bem, e a gente puder comprar mais as a gente vai comprar. Uh, o governo tem que ter, se ele tem 40%, o governo tem que ter a maioria era a direção dessa empresa. A minha briga com a Vale foi por conta disso. O Bradesco tinha só 15% e o Roger era presidente. Eu me matando para fazer navio aqui no Brasil e ele foi comprar navio da, da China. Então, fomos obrigados a tirar ele e colocar outro. Ah, eu não sei o que, é que vai acontecer, eu nunca tive nenhuma conversa com ninguém da Vale, ainda não conversei com o ministro de Minas e Energia, o que eu posso te dizer é que foi um processo errático, foi um processo leonino contra os interesses do povo brasileiro. Uma privatização leva lesa pátria. Tá? A começar pelo salário dos diretores, a começar pelo salário do, do, dos conselheiros e a começar pelo fato de que o governo só tem sabe, 10% de participação quando ele tem 40% das ações.